E aí pessoal, beleza? Aqui Fernando brasileiro e hoje vou tentar mais uma vez seguir no inferno de Hades com o nosso time. Primeiro, fiz algumas invocações, fiz algumas atualizações, né? vou pegando sempre aqueles brindezinhos diário. Vamos ver como é que estão os nossos heróis. Temos Baldur, Atena, essa aqui eu não lembro o nome, é Yuno, parece? Deixa, deixa ele pensar. Yokiona, que é do gelo. A Medusa, nós vamos introduzir um time, e o Lucifer, que nós conseguimos através do evento ali do. Do novato, no login novato. Então o que, que a gente vai fazer? Naquela última gameplay, o pessoal que a gente estava tretando ele era todos nível 32. Então o que eu vou fazer? Eu vou tentar botar eles nível. uns níveis mais altos. Vamos evoluir aqui. Por enquanto eles são os nossos melhores, né? Então... Vamos subir pelo menos até o nível 35 Ah, vamos fechar até o 40 Aí, nível 40 do Hador Vamos su tentar subir a Atena também até o nível 40 Ó, luz de Atenas no ataque, beleza Aí, nível 40 também para a nossa deusa Atena E o Kiona, que é nova no nosso deck, no nosso arsenal, enfim Vamos confirmar aqui, vamos subir ela de nível para o nível 40 Ver quantas etapas a gente consegue concluir com o nível 40 A Medusa também nível 20, o bom que a, a, atualizando o, o quinto guerreiro, que no caso aqui ainda é o Lucifer a, O resto do time todo nivela por ele, oh, ganhamos mais umas habilidades, ainda não testei a Medusa no time Nível 40. Muito bem, Medusa. Agora o Lucifer. Vamos. Ele já ganhou um ataque ali, um, um negocinho poderoso. Ó. Olhar impiedoso. Beleza, mete bronca aí. Lulu. Esse nível Lucifer. Vamos deixar todos nível 40. Beleza. O, a ordem ainda mantém a mesma. Vamos ver alguma... Fizemos alguma missãozinha. Ó, vamos fazer essas coletas e tudo mais, ó. Volta e meia a gente consegue pegar uns itenzinhos diferentão. Lembrando, pessoal, eu tô gravando aqui na escola, a gente tá de plantão, mas o pessoal ainda gosta de se manifestar. Então, se vocês ouvirem vozes, não reparem. Não reparem que coisas acontecem aqui e o pessoal fica falando. Vamos na parte dos heróis aqui, vamos só fazer aquele negócio da ascensão. Acho que é Ascensão o nome disso, né? Como é que é? Isso. Vamos acender os heróis. Eu acho que a gente ganha algum benefício de experiência também. XP, alguma coisa? Não tenho certeza. Vamos ver tem mais. Mais uns dois que dá pra fazer a Ascensão aqui: é o Thanatos. nos um deuses da morte. Nos Cavaleiros do Zodíaco é bem legal o Thanatos. E o Eltanatos e o Hypnos, acho que é. Eles tomam um pau dos Cavaleiros. No Lost Camas é bem mais legal. Fica a dica. Esse aqui acho que é o Merlin. O Merlin tá cansadinho, Merlin. Vamos acender. Aí, beleza. Agora vamos ver nosso time todo nível 40. Quantos níveis eu consigo passar no Inferno de Arts Antes de... Antes de a gente conseguir... A gente ter que... Ou mais alguma coisa Alguma coisa deu errado aqui no astrolábio Deixa eu ver se agora vai coletar Acho que foi erro da internet Acho que bugou Deixa eu ver de novo não sei se é a minha internet eu erro É, beleza, acho que não Não deu certo Pra a gente cata esse bagulho Bora para a campanha, vamos para o Inferno de Hades. vamos ver quantos níveis a gente consegue ultrapassar A gente está no 1.13, bora, Ó, o pessoal aqui já é nível 32, então de repente eu não consigo ir tão, tão longe Sem melhorar eles até o nível 50, 60, enfim, vamos ver como é que a gente consegue fazer Meu time já está montado, não, ele está com o time velho ainda, o Badur está no lugar certo, a Atena também Vai sair essa, vai sair essa, vai sair essa. entrar Não, peraí. Vou botar na frente o Lucifer, Medusa no meio e Iona atrás. Não, vou inverter. Aí, agora você assim vai ficar bonito. Vamos ver se esse time é equilibrado ver se esse time luta. Vou botar o alto. Alguém morreu? Não. Beleza, passamos tranquilamente. Nessa parte, deixa eu ver como é que eu faço pra... Tá aqui, eu já tá selecionado. Deixa eu só ver como é que eu deixo ativado o alto. Aí, tudo ativado. E nosso time tá bem poderosinho até, ó. Beleza, conseguimos levar com pouco dano. Nível 14, área 1, 14. Oh, o grandalhão já se foi. O Lucifer parece ser bem forte, né? Não está nem dando chance muito para os adversários. E o Kiona, uma deusa do gelo, acredito que seja da mitologia japonesa, ou oriental, pelo, pelo kimono, né? Bem bonitinha. A Lucifer ali tocou o terror, literalmente, rapaz. O Lucifer agora perdeu bastante vida, né? Ele é um frontal. Ele vai de, de em frente. Ao inimigo, a Medusa fica mais na retaguarda e o Kiona também e o Baldur. Atena e Lucifer são nossos tanques, né? São nossos atacantes de frente. Beleza, área 1.17, tá tranquilo. Que nem vocês vão pensar, ah, mas tu tá no início do jogo, quer ensinar? cara, eu não quero ensinar nada. Eu quero ver o andamento do meu progresso. O, esses ataques do Lucifer carregam bem rápido, né? Isso é uma vantagem pra, pra mim, né? Lucifer, que foi o primeiro boss que a gente enfrentou, né? O primeiro sub-boss, enfim, seja lá como... Classifiquem ele aqui dentro do jogo. O especial dele carrega bem rápido. Daí ele chama o pessoal e derruba todo mundo. A Medusa foi pra frente, foi pra lutar. Atena, nossa deusa da guerra da justiça. Vamos agora na área 120. 20. O pessoal que treta na frente aqui tá tomando um ruim. e ó, vamos levar o Lucifer. Levar o Lúcifer. Agora ficou mais complexo. A Atena deu um especialzinho, beleza. Sobrou só o Baldur deles. Show, ó. Tomamos um, um ruim agora. Na área 20. Nosso nível 40 já tá ficando. tá ficando equiparado com os inimigos. Então vamos ver. Estamos na área 20. A área 21 pessoal já é nível 41 vamos coletar aqui um, um benefício, né uma recompensa enfim vamos tretar esses nível 41 para ver Na área 121 eles são mais fortes de nível do que a gente então vamos, vamos tentar eles tem o Suzano, eles usam a Mulan, a Atena, a Musa e um outro ali, beleza ó. O especial do Lúcifer foi bem efetivo Ele é um tanque muito, muito satisfatório, vamos dizer assim Ele consegue levar boa parte da galera se conseguir uh, manter, o, manter ele vivo até o finalzinho O especial dele garante um ataque em área, né? Então, leva uma galera. Aí, olha, aquele ali, eu acho que era o Arquimedes, não era? Que tá do evento. Já se foi. Cara, ah, os desenhos, a animação, eu acho muito bacana nesse jogo. Então, quem tiver a oportunidade de baixar, instalar, joga aí, pessoal. É muito massa. O Lucifer, quando lança o especialzinho dele, quando dá tempo de lançar o especial, garante a vitória praticamente. Vamos ver onde que a gente tá agora. Beleza, nível área 1, 54 Problema com o inferno de Hades, ele lança ele lança um, uma maldição, né? um dano extra nos nossos personagens, mas a gente está conseguindo levar Nosso time é Hadur, que é esse da, da besta, Lúcifer, Yukiona, Medusa e Atena E o que eu não vi que congelou um no meio do caminho A Atena vai usar o especialzinho, beleza? antes do Lúcifer. Quando o Lúcifer usa o especial, rapaz Daí a treta acaba Ó oh, o Lúcifer ali, rapaz Tá, tá na porta só do diabão, que legal ver se ele dura vivo <risos> Fazer um especial violento Ó, oh, o time deles é bem parecido com o nosso Não, não é bem parecido nada, só tem o Rador Ó o Lúcifer tá quase indo pro saco ó. Ativou o modo diabão dele e já era. Nível área 26, concluída. Estamos ganhando itens, experiência e tudo mais. Ó, agora eu não sei nem que nível está esse caras. que já nem aparece no mapa para mim. Só sei que o, o Lucifer tá... foi para o saco, a Athena também está caindo. A Medusa usou... petrificou, boa Medusa. Ó, deu tempo da Medusa usar o especial. Ela petrificou dois ali na, no caminho, então facilitou. A Medusa, o Hadur praticamente não tomaram danos. O Lucifer, ele segurou a onda ali. Nível 28. Então, tem uns personagens que tem cara de ser ferrado, de ser complicado. Eles, tem umas múmias ali, eles invocaram. A Atena deu um ruim, a Medusa agora petrificou dois. Muito bom, Medusa. Ah, a Medusa deles também petrificou, Margueta Acho que nós vamos tomar ruim nessa. Medusa petrificou de novo. Ah, a medusa deles petrificou. Vai, Errador. Ah, tá tenso esse aqui. Vai, Medusa. Ah, eles ganharam por pouquinho. Bom, vamos voltar. Ó, eles já são nível 48. Nós somos nível 40. Então, vamos equiparar. Essa treta aqui, vamos ver, tem, um, tem uma, uma exclamaçãozinha ali, quando a gente coletar coisa, vamos coletar coisa, a hora é essa. Vamos coletar o diário aqui também, vamos coletar no diário. Show de bola, temos conquistas para pegar, vamos pegar tudo que a gente puder. Principalmente se for diamante, que daí a gente pode dar aquela roletada lá depois, e ver se consegue catar mais alguém. Tá, esse aqui só que não tá querendo brincar. Hum, vamos na nossa bolsa. Vamos fazer, um abrir esse fragmento de baú do aventureiro. 100 fragmentos, aí ganhamos a, a cachaçinha do herói, <risos> que é o recompensa de poeira estelar. Essas moedinhas aqui também. Recompensa em ouro. Show de bola. Vamos no... onde é que eu vou ali pra fazer a invocação mesmo? Santuário de invocação, né? Poxa vida. Vamos fazer aqui, temos 3 mil em ouro, vamos invocar 10. Vamos ver que a gente garante essas 10 aqui. Será que vai vir algum novo? Eu gosto da Hecate. Foi uma personagem, uma NPC bem bacaninha para nos introduzir no jogo. Vamos ver, alguém diferente, olha o Arquimedes, o Arquimedes, rapaz, grande inventor, muito bem, temos Arquimedes, Baldur, e o resto é resto, feiticeiro, beleza. Ó, dá para invocar mais um? Dá para invocar aqui, ó. tem um pergaminho aqui, vamos ver quem a gente consegue invocar com esse pergaminho diferentão. Lembrando, a maioria dos itens eu não sei muito bem como é que funciona. Então a gente vai tentando. Vamos ver a arpia. Vou novamente. Vamos de novo. Morcego. Eita, pomba. Vou colocar novamente. <risos> eu posso ficar até o... Os... Ah, vamos ver mais um. Não sei se eu estou gastando. Aí, guerreiro é Amazonas. Já Tentei. Acho que a gente tem mais diamantezinho pra coletar aqui. Mas eu vou deixar juntar 3 mil novamente. Aí, vamos coletar. Tudo que eu tenho direito. A gente ganha muita coisa nesse jogo, rapaz. Muita coisa. Você tá doido. Ó, o novo evento do Archimedes, ó. Eu já ganhei ele. Eu posso resgatar alguma coisa? Vai só pra comprar, né? Ah, ganhei sim, ó. Eu tenho ele aqui, viu? Ah, moleque. Essa partezinha dos quebra-cabeça aqui também é legal, que eu vou ganhando itens. Eu devo ter cumprido algumas missõezinhas. Vou montar a Atena. Aí, bora. Vai, vai, vai, vai, vai. Pensa, aqui. O jogo tá meio despegarzinho, mas você tem que reparar que o celular que não é aquela. um celular gamer, né? Do jeito que o nosso PC também não é um PC gamer, né? É um Frankenstein gamer. Beleza, o quadrinho da Atena tá quase... Tá pela metade já? Aí. Agora vamos voltar pros nossos heróis. E vamos melhorar eles mais um pouco. Primeiro vamos pro honradura esse aqui, né? Vamos subir de nível, confirmar. Já tô no nível 48. Será que se eu botar no nível 60 fica bacaninha. Aí, nível 60. Atena também. Beleza, mais uma habilidade proteção boa, vamos botar a teira no nível 60 também aí vamos ver até onde a gente consegue ir no nível 60 Yukiona prendeu nevasca nível 2 aí nível 60 para Yukiona, vamos nível 60 ar a medusa também cobra venenosa, olha aí, rapaz, interessantes e nível 60 pro nosso amigo Lucifer ele é bem roubadinho também estrelas caídas, Sur de bola, mete bronca nível 60 e esse vai ser o nosso nível de hoje o nível 60 vai ser até onde a gente consegue ir Vamos coletar mais uma um coisinha, que eu ganho algum item? Quase! Temos um item semanal aqui, essas peças de quebra-cabeça eu achei bem interessante esse tipo de, de conquista que tu vai montando quebra-cabeças e ganhando coisinhas. E dentro do que tu consegue montar, tu, tu cata o item. Aí rapaz, vamos lá, coletando os diamantes. Oh, esse aqui só que não quer brincar. Oh, subir para o nível 60 era uma missão, beleza. Oh, também não quer brincar, nem queria mesmo. Vamos para a campanha. Oh, o herói está pitando alguma coisa aqui, mas eu não sei se é os retratos. Né? é só os retratos. Bora para o inferno de Hades. Ver qual vai ser o nosso teto com nível 60. Vamos desafiar. E bora, Inferno de Hades, nosso time já está montado, vamos só habilitar os autos, auto ataque duas vezes ali, agora sim, bora, vamos levar esses loucos, aí Lucifer e companhia conseguiram, nível 28 já deixou de ser um problema, estamos no nível 60. Beleza, vamos ver como que a gente tá agora, nível 29, quer dizer, área 29 né, área 1, 29. Ainda, ó, a Medusa dessa vez tomou bastante dano porque ela foi pra frente, estranho ela ter avançado, mas tudo bem, a Medusa tá aí pra, quando nós spawnar o especial dela, dar uma petrificada. Bom que aí o Kiona tá fazendo a função dela, né, tá congelando geral, Lúcifer tá passando o rodo. E já era, não dá nem tempo para os outros carregar o especial. Muito bem, Área 1.30 do Inferno de Hades. Ali é o Vlad, se não me engano. Alguns eu não consigo identificar ainda, uns são familiares, mas eu erro muito nome, né? Eu sou campeão de errar nome. Aí a Medusa com a vida cheia petrificou os louquinhos. Show de bola, mete bronca aí, nosso time tá fluindo, área 31, 1,31, agora estamos lutando na área 1,32, tem um cavaleirão ali com uma espada já foi pro saco, Ó, o Lucifer tá começando a querer perder vida, mas aqui é ele fica muito na frente, né? ele é o nosso tanque, ele é o tanque, ele que, que recebe e dá dano na frente, só na porrada. Beleza, ganhamos mais itenzinhos. Ó, tem um cara com um marretão violento. Seria bacana, não sei se eu consigo... Se eu tocar nele eu descubro quem é, acho que não. <risos> Medusa deu aquela petrificada. Lucifer se foi, agora complicou. O Lucifer se foi. Nós os outros estávamos com a vida bem boa. Então, tendência é a gente não apanhar tanto. Área... 33, 1 barra 33 do Inferno de Hades. Ó, tem a Mulan, acho que é o Drácula, não é, Vlad? A Atena, a Musa e parece a Raposa de Nove Caldas ali. Medusa deu aquela petrificada básica e nos ajuda a combar. Show de bola. O Hadur é o cara da besta, né? É o cara que fica tirando as flechinhas. Nos ajuda ali na, na retaguarda. Só vamos. É difícil achar um tanque, né? Um frontal forte o suficiente para aguentar, para lidar. Geralmente os da frente morrem primeiro, né? Então, ficar com três na retaguarda às vezes é complicado. O ideal seria ter três na frente e dois bom atrás. Mas esse time está fluindo. Área 135. Esse time parece. Esse adversário parece estar com bastante vida. Vamos levar o Lucifer. Espero que ele use o especial rápido. Beleza. Ele, Atena Medusa. Um combo de 3 especial. Agora Yukiona 4. Boa. Glizada. Todo mundo usou o especial ao mesmo tempo. Show de bola. A gente não tem nenhum suporte que recupere vida e tudo mais. Mas a gente vai experimentando e testando o que se adequa a cada um? Tem dois tretando com o Lucifer ali, ó. Vou matar ele. É das mães. Acho que o Lucifer vai usar o especial. Nem precisou, nem deu tempo. <risos> o especial do Lu... Na verdade, o especial de todo mundo estava carregadinho. Era um segundo e ia ter uma combagem de especial impressionante. A Athena tá na tela de vitória agora estamos na área 1,38. Bora, pessoal. Vamos levar esses loucos tudo. Aí, Medusa e Lucifer Metendo especial nesses caras o, o principal problema é ficar tomando dano do, do Inferno de Hades né? A gente já toma dano dos adversários e toma um dano extra Então área 138 estamos Estamos lidando Agora vamos para a área 139. Lembrando hein, pessoal, quem puder se inscrever no canal eu já agradeço Deem aquela força, canal brasileiro tá subindo devagarinho, devagarinho, já temos horas suficientes para monetizar Falta quantidade de inscritos, ó, esse nível 39 aqui acho que a gente não passa Ou passamos, será? E o Kiona, a Medusa congelou, eles têm 3 ainda, nós temos 4 desculpa as trancadinhas, tá pessoal beleza ah naquela tenda ali era nossa achei que era do adversário só o Lucifer caiu muito bem Rador cara da besta. Ó, eles tem uma medusa no time o ideal seria que matasse a medusa primeiro para evitar o especialzinho de petrificar dela o Lucifer morreu tá ficando complicado medusa ah, a medusa petrificou a outra medusa perfeito o vai fazer a chuvinha de flecha dele. Cara, ele tem aquele assassino ali. Nossa, vai me levar. Beleza. Deixa eu até desligar o... Acho que deu tempo de desligar o auto Paramos no nível 40. Derrota no nível 1,40 com nossos personagens nível 60. A próxima tentativa a gente vai tentar aumentar ainda mais o nível dos nossos... Nossos Guerreiros Eles tem têm, ali ó, o primeiro personagem deles O, o jogo também tá meio trancadinho, tá? Por isso que eu tô, tô enrolando vocês Eu não sei se eu consigo informação de quem é esse cara, não? Ali tem um par de gêmeos, ou seja, já já, já tem personagem a mais, aquele assassino É bem bom também Paramos no nível 1.40 Vamos ver se a gente tem mais coisas para coletar ó, Sempre que tiver as exclamaçãozinhas é brinde, vamos ganhar coisa Ó, Dia 3 aqui, vamos coletar Sincronize todos os heróis Para o nível 70, Eu não no nível 70. Ó, Fases do nível do Hades, beleza Ganhamos mais uns diamantes Tem algo mais para pegar Ainda está ainda apitando alguma coisa de diamante aqui já peguei tudo tá. ah tá entendi entendi aqui em cima tem o esse dois mil diamantes eu posso pegar, olha ali rapaz, vai fazer uma invocaçãozinha bacana já vou fazer a invocação agora porque daí eu já vejo no, no mundo dos heróis ali se eu ganhei mais alguma coisa vou invocar mais 10 ao custo de 3 mil diamantes <coughs> Vamos passar a animaçãozinha, temos a mecânica, rador. Hadoor O Hador, já dá pra fazer uma ascensão nele, será? vai precisar de mais? Vamos ver como é que está a situação do Hadoor Liberação de herói R, beleza A maioria dos itenzinhos eu já falei, eu não sei o que usar, mas eu vou tentando <risos> Vamos usando, vamos para as missões diárias Ó, Invoque um herói 20 vezes. Beleza. Essa conquista... que tem conquista que tá bugada, porque eu vou tentar pegar e não vai. Vamos ver se isso aqui continua não indo. subo um herói para nível 60, eu fiz. Sim, piririm. Deu certo. Aí. Missão do astrolábio Não deu certo. <risos> Missão diversa, invoque o herói 100 vezes já, já invoquei 100 vezes o herói? Nossa, tudo isso, que horror 107 invocações de herói já, nossa E quase não fiz nada Não foi É, tá bugado Tá bugado meus prêmios, mas agora o que me interessa é o herói Eu acho que o Hadur, ó, o Hadur tá com uma exclamaçãozinha na cara dele Ou é equipamento, ou é ascensão, ou é os dois não, É equipamento como é que eu consigo melhorar de equipamento dele? Vamos melhorar tudo. Ah, o machadinho, beleza. Ele tá com itens que reduzem o dano sofrido. Atena igualmente. E equipamento também. Melhorar tudo, aumenta as habilidades de cura e escudo. Atena que tá na frente, o Kiona equipamentos também, a restauração de vida e a medusa também deve ser item vamos melhorar o equipamento da medusa, reduz o tempo de recarga de habilidades show de bola aquela pensadinha né que o jogo tá, tá a 10 beleza pessoal, deu uma crachadinha no jogo e na gravação, coisa de costume aqui do canal mas eu tô passando para me despedir agradecer a presença de todo mundo por favor não esqueça de se inscrever no canal se inscrevam também no RetroGamesBR3.0 e no canal Aula de História na Web 3.0 Aqui no Brasil a gente está trazendo Mythic Heroes, Rush Royale, Hero Royale, Friday the 13 o joguinho de puzzle do Jason, World Hunter, Mystery Girl, tem também o Super Mecha Champions, entre outros que a gente vai inovando e trazendo por aí. No Retro Games BR tem só clássicos, Resident Evil 4 e outros. Espero que vocês estejam curtindo. Muito obrigado, já falei demais e até a próxima.